Oi gente, meu nome é Letícia, tenho 20 anos, sou da Bahia e para mim é muito gratificante estar aqui fazendo essa imersão, porque é um, um, uma coisa pessoal minha, né, o inglês e eu estou muito feliz de estar tá aprendendo esses quatro dias aqui com todo mundo e eu recomendo muito todo mundo fazer porque é muito boa, a experiência é muito boa que vai mudar a vida de vocês.